Olá! Estou aqui de novo. Hoje vou voltar a falar do Photoshop e vou mostrar duas funções, basicamente dentro de canais e como usar essa forma de canais para poder recolorir a imagem preta e branca ou fazer algum efeito de modificação de cor na imagem. Eu vou começar por exemplo mostrando o que são os canais. Então essa imagem que eu estou abrindo aqui, como você pode ver aqui no canto, é uma imagem RGB. Então, a imagem RGB ela tem três canais de cor. Aqui na aba canais, eu vejo que, de novo que é uma imagem RGB, e vejo cada um dos canais da imagem. Outras imagens, por exemplo, essa aqui, ela... Pode estar mostrando RGB e você vendo ela preto é preta e branca. Então sempre vale a pena confirmar aqui dentro. Como, nesse caso dessa imagem, como ela já é preto e branca, se eu vier aqui no menu imagem, modo e alterar para preto e branco, né, ou para tons de cinza no caso, você praticamente não vai ver diferença nela. Então já pode ver, mas o que mudou aqui é nos canais. O canal então, agora aqui, ó, possui apenas o canal de cinza. Enquanto a imagem é RGB possui os três canais. Voltando nessa imagem. Uma vez que você retirou a informação de cor dessa imagem, ou seja, os canais de cor, ela não tem mais como voltar a, a, a imagem com as cores originais. A não ser que você tenha salvo o arquivo com os canais vermelho, verde e azul. Um outro tipo de imagem, também colorida, Pode ser esse CMYK, que para quem estudou design, né, ou, fez, ou, ou já estudou um pouco mais sobre cores no design, sabe que o RGB basicamente é um padrão de cor que se usa em, em vídeo, ou seja, internet, monitor, televisão, enquanto o CMYK é um, é um formato de, de cor de canais voltados para impressão. Existem outros modos de cor também, né, como Lab, Multicanal, Duotone, Bitmap. Mas eu não vou entrar nesse mérito agora. O importante é saber que existem os canais de cor, e cada canal desse aqui é um tom de cor diferente. Então a gente tem canais vermelho, verde e azul. Se eu tirar dois canais, o que me sobra é o can um canal cinza no dentro do canal azul. Né, tons de cinza dentro do canal azul. Quem foi meu aluno? Você já sabe que a informação de cor é formada por tons de cinza, e o que você soma é apenas uma informação de vermelho, verde e azul, para poder chegar na imagem como a gente conhece, colorida. Então, no caso dessa, dessa imagem aqui, que ela já era colorida, né, e diferente dessa aqui, que já era preto e branca, se eu vier aqui no imagem, modo, e mudar para tons de cinza, ele vai avisar que eu vou perder a informação de cor, está dizendo isso aqui, eu, dis, eu dispenso isso e pronto, a imagem ficou preta e branca. Se eu voltar de novo para o RGB, repara que os canais voltaram ao normal, só que a informação de cor não tem como voltar. Uma solução para isso é pintar, repintar, essa, essas cores aqui. Como fazer isso? Então vou jogar fora essa imagem Vou jogar fora essa aqui também Depois eu volto nelas Que eu vou mostrar um arquivo Que eu dei uma trabalhada Então é um canais de cor certinhos É um arquivo grande Então obviamente aí vai demorar mais Mas saiba que quanto maior o arquivo Mais qualidade ele tem Então é melhor para trabalhar para nessa imagem aqui, se você olhar aqui os canais, ela está como o CMYK. Mas aí você me pergunta, mas CMYK não é para impressão? Claro que é para impressão no, na saída final. Mas eu posso usar ela também nesse caso aqui para poder repintar a minha, a minha imagem. Olha exatamente o que foi feito aqui dentro. Eu desenhei, é, eu tenho a minha imagem aqui preta e branca e eu fui criando um canal específico, né? uma máscara específica, ou seja, eu dupliquei, se eu aumentar aqui essa esse thumbnail, vou aumentar um pouquinho aqui, para ficar mais fácil vocês verem, então é isso, eu dupliquei a imagem, tem uma máscara do que eu vou pintar nessa, nessa imagem, e tem aqui em cima um efeito de cor. Então aqui, ó, nas curvas, eu puxei a curva para esse tom aqui, mais ou menos a abóbora, que é o asfalto dessa rua. Então, ele che chegou a cor. Se eu vier aqui dentro e alterar a cor, eu altero ali dentro, na imagem, o tom também. Eu posso fazer isso para qualquer um, posso fazer aqui dentro de qualquer um dos canais, e a vantagem é justamente essa. Deixa eu fazer... Então repara isso, que o macete basicamente é esse. Você duplica a imagem, faz uma máscara para ela e depois aplica o efeito de cor. Então as árvores são verdes, depois aqui o céu azulado. E por aí vai. A vantagem desse processo é deixa eu botar aqui A vantagem desse processo basicamente é eu posso dizer que cor eu quero, em que lugar eu quero. E, obviamente, aqui eu tenho poucas, é, poucas poucas camadas, então eu não tenho muitas variações de cor. Óbvio que, se eu quiser botar, por exemplo, aqui umas folhinhas, né, como se fosse uma primavera, botar umas folhas amareladas, umas folhas mais avermelhadas, seria, normalmente, só criar mais canal desse, duplicar essa imagem com a máscara específica para fazer esse desenho aqui dentro, e aplicar, esse efeito de cor nessa máscara aqui dentro. Então vamos fazer do início para ver como é que funciona. Vou pegar aquela imagem que você já conhece da, do bilhar e vou deixá-la preto e branca. Óbvio que não necessariamente né, ser inteligente você pegar a imagem já está colorida e botar na preta e branca. Mas você pode querer fazer o seu efeito com isso. Então uma vez que eu e branca, se eu vier aqui nos canais... Você vai ver que não tem mais canal de cor, apenas o canal de cinza. Eu volto na imagem e ponho com o CMYK. Aí eu vou explicar. Então, por que CMYK? Porque com CMYK eu vou ter muito mais controle do que apenas com três cores. Então, com CMYK eu tenho quatro cores para fazer o controle da, da cor que eu vou criar na minha imagem. Então, aqui é a minha imagem base. Eu vou duplicar ela. Aqui é a minha imagem duplicada e vou aplicar aqui um efeito de cor. Então vou pegar aqui um efeito de curvas. Atenção pelo só pelo seguinte: é... se você não sabe os atalhos, tá, não tem problema, pode usar o menu daqui de cima, pode clicar aqui dentro e puxar para cá para baixo, tá? Não vou me importar com atalho no momento. Outra coisa também não vou me importar agora: é se aqui tem máscara e aqui não tem máscara, por que, que eu estou usando a máscara daqui e não daqui? Isso é, diria que é algo muito pessoal. O importante é você ter o resultado final. Então o que é importante nesse momento é linkar essa curva com apenas essa camada. Por quê? Porque se eu fizer aqui alguma modificação nessa curva, por exemplo, pegar aqui no magenta e modificar o magenta, ele vai modificar para todas as imagens que estão abaixo dela. Nesse caso eu quero mudar só para essa camada aqui. Então, para quem já sabe, eu posso fazer isso. Então, repara que eu, quando, eu, quando eu aperto o botão aqui dentro, é, é a mesma coisa que vim aqui dentro, que eu vim em tá? então, eu só estou fazendo com o atalho. Então, quando eu faço isso, esse, essa modificação está sendo aplicada somente nessa camada de baixo. Então, agora aqui, eu posso criar a máscara para ela e pintar. Tudo que eu não pintar, como eu estou pintando de preto, ele não vai ter mais a cor aplicado. Todo o resto vai ficar com a cor que eu apliquei ali na máscara, aliás, no, no efeito de, de, de curvas. Então repara, aquela bola que era vermelha, eu posso deixar ela rosa. Ou aquela bola que era vermelha, eu posso transformar ela, deixa eu zerar aqui eu posso transformar, a bola vermelha era a 11, eu posso transformar agora a 11 na bola amarela então o que eu preciso somente é ir somando os canais para conseguir para tentar chegar em algum ponto que seja interessante para o meu desenho eu vou então agora fazer aqui um outro uma outra trabalho para poder fazer o fundo verde da, do feltro. Então a mesma coisa, eu coloco a imagem para cima, repara que a imagem como está em cima sem máscara nenhuma, tudo voltou a ficar cinza. Eu aplico a máscara para ela. Posso pegar esse canal aqui, não tem problema, ou o ideal seria logo criar outro, sem, sem muita preguiça. Então eu crio outro canal de curva. E eu venho aqui de novo, vou somar um pouco de cian com um pouco de amarelo. Isso é o básico né, de, de trabalho de cor. Então eu tenho lá o verde de novo. Então repara que está sendo aplicado em todo o trabalho. Se eu vier aqui, mesmo que eu vier, vier aqui e pinte, você repara que vai aplicar em todo, todo o objeto, em tudo que está embaixo dele. Então eu vou garantir, botando apenas para cá. Então pronto. Então eu posso pintar aqui a imagem. Óbvio que eu estou fazendo sem muita precisão, mas eu posso voltar a pintar a imagem e tudo volta ao normal. Posso e daí em diante é só continuar com o mesmo processo pega a imagem original duplica ela põe a ordem que não importa o importa só só importa o que você está fazendo no momento então só o importante é isso né de aplicar esse mask, o essa opção aqui do do clipping mask e aqui dentro fazer a máscara para poder desenhar dentro dessa desse pedaço depois eu venho aqui, posso tentar fazer um marrom, então aqui um marrom, aí mesma coisa, continuo pintando, ou eu posso fazer também o seguinte, já que eu estou aqui na máscara, eu quero pintar, mais rápido né, pintar de branco do que pintar tudo de preto, então eu vou pegar aqui só o que eu quero branco, pronto. O que eu não quero mais aqui que eu vou tirar. E a mesma coisa do lado de cá. E basicamente é isso. Então nessa aulinha rápida, você aprendeu como trabalhar com canais, né, de alguma forma, para que servem os canais e como colorir a imagem que antes era preta e branca, ou que a imagem era colorida, e você uf, deixou ela preta e branca para poder botar algum efeito, simplesmente para você mudar uma, a cor de um objeto. Então é isso, até a próxima. Um abraço.